Na cara? E aí, Pepe? Hoje? Oi? Tá vendo não que o cara tá trocando pneu aí? Ah, me perdoa, Me, me perdoa Me perdoa não. Ah, mas não tá indo, cara. <risos> Quer é pagar de rabugento pra cima Ai, de mim? Cima. Valeu, rabugento mais. filho da puta. Mano, curra, rapá. Naine broncou, filho. Quem que Você é? tem treta com esse cara aí, Naine? Né? Tem tem um treta com ninguém não, mano. Você porra lá daquela favela lá do Norte, no mínimo. <risos> Não é não, não é não, não, é Tem o nome de uma desgraçada aí que vem de uma cidade aí, mano. Esse cara aí. Quem? Menina que namorou com um parceiro nosso, pedrada. Geds. Ídio, filho da puta, cuzão! Ô teu filho da puta, tu sai da rua senão você. Maconheiro te do, do caralho! Maconheiro. Vai tomar. Maconheiro. No... Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro! Maconheiro! Sai da porra aí da rua, <risos> caralho! <risos> caralho, o cabelo dele fica voando de longe, mano. Que porra é essa? É pouco